Envergonhando 500 é de carol pra todos que tá agora. Hoje não vai ter review. Não vai ter desafio. Hoje a gente vai fumar um roche de boa. Só um, só um, só um. Oxe. De boa, né? Só um, só um. Acho que vai ser de boa esse aqui, né? Mano, você acha? Eu acho que esse daqui é de fuder, maninho. Vocês estão ligados que. Em todos esses anos de canal, eu nunca tive uma experiência como essa que esse ser vai me proporcionar agora. O vídeo de hoje, a gente vai fazer a review desse cara maravilhoso que talvez você que está lá nos grupinhos de arguilha já tenha visto e achou que era brincadeira, que não tinha essa parada, que não existia, que era fake news. Não! Hoje a gente vai fumar só um rosto. Vem com a gente! Bom galera, estamos aqui com o roche montado. Esse daqui é um beta bow, tá? Esse beta bowl, ele tem a versão normal e a gente, né, pra incrementar, que a gente hoje quer é lights, quer fumar só um host, a gente pegou a versão grandezinha pra mostrar pra vocês. E aí vocês se perguntam, versão grande, em que diabo de nailê vai fumar essa parada? Aí mostra aí pra galera, viu? Por que que. Qual é a mágica? Ele é um roche grande com entrada de roche pequeno, certo? É o tamanho do roche pequeno para entrar com essa borrachinha aqui, por isso que a gente está no Nargu é, Pequeno, estamos aqui no Manisuta da Harley Quinn, versão é, pequena. E aí o alumínio, aí, é, então, a gente usou o alumínio normal mesmo, tá? o alumínio de para narguilê, é, fizemos aqui, né, esticar não é tão fácil, realmente. Só que tem gente que usa o de cozinha, mas mesmo não conseguindo esticar tão bem, eu ainda prefiro é, utilizar o de narguilé, porque ele tem uma gramatura maior, ou seja, ele é mais espesso e fica melhor, velho. O bagulho é testado, não tem tóxico, não tem a parada toda ser... poder fumar o narguilé melhorzinho. Então esse vídeo, né, a gente vai falar de. Desse roche, de qual é, se dá pra fumar, se é de boas, se não é, e chulengolengos, o que, que a gente conseguir falar desse roche a gente vai falar, como fumar nele também, né, se você tiver um, mas pra deixar o vídeo também um pouco mais interessante, a produção botou algumas essências aqui e a gente vai tentar adivinhar, e aí também Esse pra é gente uma, a gente né? vai achar legal, Sim, e sempre. vem pra cá finão pra fazer isso com a gente. Eu vou meter a gente aqui. Tem que arranjar um, um sofá maior. Vai, <risos> vai ficar. Fala, pessoal. Nossa, tá quente aqui. Tá bom. Vai ficar feio pra caralho, mano. Ele já começou errado, mas tudo bem. Ai, ah, é. E aí, a gente, vai colocou esse alumíniozão. Bolado. Para, né? Conseguir gerar um calor suficiente para aquecer 180 gramas de fumo. 180 gramas de fumo, gente. É. Quatro caixinhas, quase, né, de 50 gramas, três caixinhas e 80% de uma por aí. Fumar é prejudicial à saúde. Se puder, pare. Se não puder, chama a E aí, beleza, a gente vai dar umas puxadas aqui, vejo qual é, até só. tá indo. Tá, <risos> <risos> Mas tá indo, e aí a gente volta, assim que tiver cromantinho. Voltando aqui, dá uma fumada, ver como é que tá, onde a gente deixou. A gente deixou aquecendo aí, é. Agora tá do... ruim. É, é. Tirou o abafador também. Um Juro tá... que tava tá uma fumação legal, acho que tá foi um pouquinho proxão. Tá mais um rochezinho não dá? O roxezinho? Da... O, assim, também... <risos> o vídeo passado, é o vídeo passado, é o vídeo passado que a gente bota pra vocês. <risos> Se você não assistiu o vídeo passado, já tá na hora, cara. Tá perdendo tempo de ver o vídeo passado. Tem esse daqui e veio do programa. O anterior. É, não é série, né? O bagulho não é contínuo. eita, que Já começou. Eu não vou dizer a marca do carvão para não fuder é a tá, marca. qualidade. E aí, o que que vai rolar? A gente deixou uns 3 minutinhos aquecendo, né? O fumo para tava saindo a fumaça legal, juro, com um abafador. Mas eu não quero deixar ele no vídeo, porque é feio para cacete. Tá, a gente vai fazer para não ficar um vídeo muito longo, três chutes para de para cada um rápido. Dois, dois bate-bola exigem. Um. Vai, B, conta para alguma coisa. E aí a produção depois dá uma dica da marca e a gente tenta descobrir qual é. É, primeiro sem dica nenhuma, vai, ver diz um. Alfajó. Alfajó. Alfa, Não! Não! Não! Tem alguma coisa de menta? Vai, bate-bola. Cocô Não. O comento eu acho que nem tem esse assim, Tem, tá? aí Cocolone. que dava cocolaine. Que tava com... amigo. Strong Mint, da razão. Não. Aí fudando, você é mamãe. <risos> diz uma dica, tipo, dá pra... A gente foi rápido, dá pra treta, né? Tem... Vou falar as coisas um pouco. Não, diz um aí, o B tenta acertar qual Ten ela. Tangiers. Tá. Huh? Vou botar uma porra. Boa, B. Sabia? Era um doce, botaram com certeza Próxima Eu dica de Mar. Você fodeu, mano É, a tangência do Bernardo foi... Tem outra tangência? tangência? Tem Fih, fala aí, qual o season, tá ligado? Ah, aquela linha da, da linha da Zomo A tá do Não, a branquinha A da Nair A da Tem Vision? Tem, tem Fire, Fire? Tem... A Fire não. Mas tem nada? Não. É. Hum. <risos> Tô pra quê, né? vai dar tango, tá Não. Porra, vai. Mostra também os caras. Tem... tem a Copa do Mundo da Zona? Não. Okay. Tem uma outra mata. Ah, tia. Calfacama. outra Doradinha. Ah, é assim? Gold. Não. Gold. É a oca Gold. Puta! ela é dá uma barrinha lá. Ah, 24k, velho. Não, é. véio, não, não. Eu sei qual é. Não é? Não sei. Não, não é, caixa, é a barrinha? Tá fora da caixa. Ah, tá. É Tóquio? É Tóquio. Filha da puta. Espera a tua vez. Cara. Vamos! Já dei as minhas três e já acertei uma. Ah, ah, eu chutei só uma meio. Não, tô duro. Ah, é, eu acertei uma. Várias, vai, A última. A última. É mais uma marca. Qual? Adália. Adália? Ah, Puta, não consegui mesmo. É. <risos> a Tangiires é doce? Ah, sei lá, alguma meta. outra Não, eu não considero doce. Uma meta da Adalia. <risos> Mano. Eu no potinho pequeno. Badara? Tangiers. Não. Eu no potinho pequeno. Ah, então ela tem grapefruit. Não. Você. Né? Seja... Tá, a Tangiers era é neutra. Eu não acho. Nem doce. Mas... É aquela de frutas vermelhas? É. Sabia. Ah, não. É de ti. É doce. Doce de ti. Tem uma das outras. Que você possa é. tem é a clássica da Zumi? Não né? Yes. Uma uhum. Nagasca É a única que tem aqui em casa, eu acho, é a única essência muito, eu acho, já tá. você tá faltando. Ah, tá. é doce. Fala é. é. aí a última essência pra gente. Cocojú. O hum. hum. que, que vocês acharam do roxão? O que, que vocês dizem aí pra galera? Vale a pena o gasto, porque é um gasto, gente. Querendo ou não, se você usa. Três pacote, meio? Três é pacote e meio? Três é pacote e meio. E oito carros. 50 conto de acesso. Não é um rosto ruim, mas também não é lá aquelas <coughs> coisas que não é vai fumar. Né? Mas vale a experiência? Cara, para fumar tipo assim, boleira. Toda experiência diferenciada já vale a pena agosto gosto perde bastante, é muito carvão, é muito calor, não tem como aguentar Eu acho que vai ser um roche aí que dá pra durar as duas horas Mas tipo, no final, tipo assim, a partir de uma hora e vinte É aqueles 40 minutos só com gostinho de carvão Então, Bill, o que você achou do roche? Eu achei incrível Foi uma ótima quinta, a gente tem esse roche há mais de dois anos, tá ligado? A gente, a com... gente só usou, tipo, três anos Vocês vezes. compraram você tá tá antes não? A gente comprou dois, dois anos, não. Dois anos. Vai fazer dois anos. Então, mano, se você já quis saber sobre esse rocha, se dava realmente pra fumar, se tinha que comprar alumínio especial, não tem que comprar alumínio. O fluxo tá normal, tipo, de boa. Tem outras marcas que tem esse rochão, se você pesquisar aí na internet ou hum, nos certo. grupos, se for, você acha. Então, mano, vale a pena, é uma experiência legal, esse rocha custou mais ou menos uns 200 reais e pouco, na verdade, se eu não me engano, e é isso, tem mais caras, mais baratos eu acho que o da Pro tava tava reais se eu não me engano, lá na Expo ExpoHooka, então tem locais que vendem e é uma edição muito, muito legal. Mas como eu falei, para você realmente sentir o gosto da essência, para você degustar uma essência, não vale a pena, eu acho que queima muito, gasta muito, então mano, você tem velho, o resto das essências na sua casa? taca tudo no bagulho, fuma, e véio, vai durar aí duas horas, é um rolê massa Como a gente já falou, o mais legal do Nargain é você tá com os amigos com essa é uma parada muito doida O que, que a galera tem que fazer? O que tem, que a galera tem que fazer? Tem que curtir, dar aquele like, compartilhar, ah, se inscrever também no canal, né? Não pode esquecer disso, porra o Sininho aí, tá saindo vídeo toda segunda-feira, religiosamente se inscreve aí, vai ter aí no, no, no, na descrição, no Instagram, segue nós também, manda o direct, manda a pergunta, manda a porra toda que a gente vai fazer para vocês. Fechou? Tamo junto demais e é isso.